Chegou a equipe aí, ó, pra pedir a fechamento aqui, ó. Recolhimento do pessoal aqui, ó. Na praia da Ridinha. O pessoal aqui chegou pra mandar o pessoal. Se recolher, ó. Praia fechada, viu, galera? Devido a um surto e coronavírus aí, outros cantos, vai fechar a praia, viu? Tá aí, o pessoal chegou agora.